Rosa queimada, pra mim você é que é um pederata. Mas do nada cê puxou o assunto, a bola do som. Olha o cheirinho de rima decorada. Cê é maldade, meu mano, pra mim aqui é cena é insano. Por isso é que uma sinuca cê tá se assim encaçapando. E nesse momento o Apolo não passa pano. Eu acho que eu não entende o quesito de quando a gente fala rima improvisada. Rima improvisada são dois MCs escutando o beat e puxando uma rima do nada. Eu só pensei o bagulho que dera o seu nome. Namorou, você sabe que eu rimo no micro. Diferente de você, eu penso em várias batalhas. Enquanto você não pensa, uma rima puccione.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 Tá o de é 2x0, hoje com o Johnny é só Lala Vai rolar pra bolo, sabe que eu não choro Já acabou contigo. Meu cofé fudido, cheio de espinha, cê não é meu amigo. Tá olhando pro chão, não pode olhar. Olha pro chão, pode encarar. Continua olhando pro chão, tu vai parar lá. Não, não, na verdade, mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida. Tudo bem, se eu parar no chão, não vai ser a primeira vez. Vai dar uma no chão, eu vou subir na minha vida. Vitória é normal.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 Sua prova lutador e as lutas nunca acabam em dois oh, tá rounds. Você sabe que eu juto o pau Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute. Tipo, quem eu é feio, quis cortar minha vez. Mas é quatro vezes, ele faz, você sabe, eu posso também fez. Mas você e motivo meu conversa, pelo visto que não sabe contar. Pelo visto que tá quase loteado, calma aí que você já já vai tomar. Você é uma bota. Hoje cê vai pra vala É apolo. hoje cê vai pra vala Carreira solo, esse mic, pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Charlie do bloco, sabota do clube Hoje eu te mato, <música> separado do canão Vai rolar, pega o é no não, não faza no capão redondo Fuma no outro cria, criados no rolê, cê tá animado Na correria e deixa o seu nome. Você falou de mala, você tá de gracinha se cê vai dentro da mochilinha. Tudo bem, tudo bem. Ei, vamos aí que vem conta. contas. Ei, vamos, vamos, tudo bem. Demora, vamos, aquele piso. Aê, ó, um.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 Não grita pra rimazer e pra qualquer merda a plateia tá gritando é, Eles preferem gritar pra ver acima que é verdade e põe com fé Melhor eles gritam pra qualquer merda do que gritar pra esse merda qualquer Você entendeu meu parça? Hoje não dá pra você Tá ligado? Eu tava uma fota sem colar, mas você não dava fota sem perder Por que você tava uma fota? Porque eu não colei, porque eu passo que não colou Mas tá ligado? O cante daquele jeito, O seu terror voltou. Uma coisa que ia colar, que não colou, que vai colar Pelo amor, Senta tá aqui pra fazer mano na hora Ou pra contar a história de pescador Sensalizado, é mano, que agora o cante se arrisca Se você veio pra ser pescador, já era meu mano mal, Que mal foi a isca. Você só tem um flow e o um dedinho Mano, Mano, faço improvisação, seu sem noção Você não perdeu a isca porque o anzol parou bem no seu coração hey! Pode ter parado no meu coração Mas agora com improvisação Eu vou parar agora esse cuzão Eu vou falar, parou o anzol, parou tudo E eu falo sem macete Sua faca e seu tiro foi certeiro Mas pegou no meu colete oh! Pegou no meu colete Não tem postura com a barreta. Pegou no seu colete Mas rima junta você não coleta Eu vou fazer uma rima Porque no verso eu penso Tampou o anzol, anzol, anzol Para com essa rima de Enzo oh! Oxi, o que tem a ver? Esse na verdade é o nome, eu não consegui aqui se Ai meu mano, agora eu vou falar na improvisação, Kant, você é muito ruim de qualquer jeito, para com essa rima do Brunão oh. Tudo bem meu mano, faz o fim só que o Brunão, MC, fez história na aldeia, é muito ah. antes de cê tá aqui Então oh. você para com isso, você tá ligado, mano, clicando quase Tá apanhando pro Kant, imagina pro Brunão na melhor fase oh. Ideia, agora, não te pegue no flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo, né em casa Jogo tem que ser com raça, bota a sua cara que ela é Nós sabe, mas nós arrebaça Vamos mandar mais as rimas Eles querem curtir o clima, mas sabe fazer o um show Negão se pra cima Eu te derrubo na chuva de povo Desse jeito eu não tenho, mas mostrar meu desempenho A vida não é de. Eu não mais que você que você Que tá ligado? A arrução Tá ligado que não vai lá Agora sabe meu mano eu vou te Mano, Você sabe meu mano que eu acabo contigo Então vem bota o um peito pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi Meu tino que é lei, te lala Mas diga tranquilo meu, meu mano Nós não vai para de ideia, Que é da tapa tá na cara da suta Tá com sua cara vai voar o pior na plateia Foi boa intenção mas você vacilou Mano de dor você é deitar no chão que você rimou Por enquanto eu já vi De todos os versos você só foi você. José Você pega a mugida, você grita, você se olha Aê mano, Você tá letrado, mano, aí, eu no bando, que eu sei Você falou agora acelerando Sabe que a eu sou o trem Só deita no chão, para Deixa se você acertou Eu vou te lançar o trem Eu vou um te que você é uma fraude é. É um round. Mano, para de meter o louco, cê não ganhou porque não devoção o seu esforço Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rima. E eles vão pra cima, eu toto seu pescoço yeah. Mas não é sobre isso aí, não adianta nada Você gosta pela do seu teatro Eu passo perto, o bagulho é raro Você deitou no chão pra mandar a rima. Mas, Mas você é tá ligado chão. que eu acabo contigo. Agora já te lavando no bolso, porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapão pro seus escoço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica depronto, meu mano hey. Sabe hey. que não tá apanhado Mas você é meu pescoço hey. eu Tô perdendo hey. pra ele, rotando hey. Mas eu tô de que? Eu que sou político e você que ilude o povo. Eu iludi o quê? Periferia. Eles queriam o que eu mandei o que eles queriam. Já era, eu vou nesse caminho e que iludiu eles sendo velho, dizendo que era do É quente, já que eu sou velho e com eu te bato novamente. Essa é a ideia, velho e o antigo. Por isso que você é um golpe e não cola comigo. medo. Meu nome é isso te define, tá vendo? Demorou, é bom bem. Então bato na última, não tiro o que é da dó. Cê tá ligado, parça? Essa independência viveu de uma rima.